Fala, pessoal! Aqui é o professor Ricardo! No vídeo de hoje, eu vou te ensinar 7 respostas diferentes para Obrigado! Essas respostas estão numa lista regressiva da menos usada para a mais usada. Você vai se surpreender com as possibilidades e tem uma expressão bônus no final do vídeo. Ok, vamos começar! Não por isso. Não por isso significa você não precisa me agradecer por isso. Em inglês, seria equivalente à expressão Not for that. Imagina! Essa expressão é bem curiosa. A primeira vez que eu ouvi isso foi aqui em São Paulo. Nós não dizemos imagina no Maranhão e nem em outros estados do Nordeste. Eu acho. Isso é muito estranho para mim. Imagina é o imperativo do verbo imaginar. Engraçado, quando uma pessoa me disse isso pela primeira vez, eu realmente fiquei imaginando o que ela queria dizer com imagina. É como dizer em inglês, thank you, imagine, disponha, disponha é um pouco formal. É como dizer, estou à sua disposição, não foi nada, não foi nada é a tradução direta de it was nothing, é outra maneira de dizer. Você não precisa me agradecer por isso. Por nada. Essa é bem simples. Significa for nothing. Não há de quê. Não há de quê significa não há motivo ou razão para você me agradecer. E existe uma variação dessa expressão. Não tem de quê. De nada. De nada é a resposta mais comum para obrigado. Significa literalmente of nothing. É equivalente a you're welcome. Na dúvida de qual expressão usar, diga de nada. E como eu te falei no começo do vídeo, eu tenho uma expressão bônus. Eu que agradeço. Essa expressão é muito usada em relações de comércio e serviço. Por exemplo, você compra um sanduíche, um cachorro quente. Então você diz para o vendedor, obrigado. E o vendedor responde, eu que agradeço. Agora me conta aqui nos comentários. Qual dessas expressões você já conhecia? Você tem alguma dúvida sobre o uso dessas expressões? Escreve aqui embaixo. Até breve e obrigado!